Você, do outro lado, já viu algum vídeo, seja no Reels ou no TikTok, é, de alguma magia, que você ficou curioso para saber se tem fundamentação, se funciona se não funciona? Pois é, eu também. E hoje eu vou analisar, eu vou fazer um react de alguns feitiços que estão aí virais dentro do TikTok, e vamos ver quais são as fundamentações por detrás desse feitiço. Vou falar um pouco do que eu tô vendo, do que eu entendo, se eu faria ou se eu não faria, certo? Então, para você não perder nada do que vai rolar por aqui, assiste esse vídeo até o final, porque, afinal de contas, bruxo foda é bruxo que entende das coisas. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com bruxos de verdade. Hoje, gente, eu tô trazendo um quadro que é um bruxo de verdade reage a virais do TikTok. É, eu tenho uma amiga maravilhosa, Juliana, que sempre me ajuda com essas questões de react, e séries e coisas que ela tá trazendo pra mim. E ela fez uma seleção com alguns TikToks é, que não são necessariamente brasileiros, mas com, que são estão virais, tá? Ela selecionou alguns e eu vou reagir a esses TikToks e o que tem no TikTok eu não tenho ideia do que, que tem aqui. Então, Juliana, é isso, né, cara? Vamos ver se, se eu consigo ensinar, explicar, trazer minha visão sobre alguma coisa nesse TikTok, certo? Vamos assistir comigo. Ok. Com o boneco. <risos> <risos> <risos> Bom, uh, tá aqui, né? Como se fosse uma maldição, o que ela fez foi uma dágide de argila, dágide. Tem muita gente que conhece como boneco de vodu, tá? É, mas o nome disso, na verdade, é dájde, que é uma representação né, da pessoa, de alguma maneira. Ela abriu a barriga, colocou ali pimenta, umas ervas que eu não consegui necessariamente reconhecer, ela amarrou, fechou a barriga de novo, e daí ela foi, socou uns pregos, enfim. É, as dájdes, elas são muito comuns em tanto feitiços de, de coisas boas, tanto quanto feitiços de coisas ruins, tá, gente? É, e as dájdes... É, elas são uma maneira de vincular a pessoa à intenção. Então, por exemplo, se ela quisesse fazer uma cura, ela poderia fazer uma darde com energia de cura. E depois disso, né, ela, ela tá com pregos ali. É normal a gente utilizar objetos pontiagudos para poder trazer a sensação de infligir danos. Né? É, existe aí uma regra mágica que fala que tudo que é pontiagudo, se parece com uma lança, se parece com, com uma faca, tem, de certa forma, parte do espírito da guerra, como se fosse um mini-atame, uma mini-faca. Então, de certa forma, aquilo traz o espírito do ataque, o espírito da guerra, enfim. É, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que é o vídeo do atame. Então, tem várias coisas mágicas relacionadas às facas que eu trago nesse vídeo. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre essa relação, você pode assistir esse vídeo. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. É, em seguida, ela vai fazer todo esse movimento ela vai fazer toda, toda essa, essa raiva dela colocando pra fora, ela ainda bota o boneco dentro de um potinho, provavelmente uma contenção, ela tá contendo a pessoa ali dentro, pra que ela não saia, pra que ela não desfaça, para que ela não atrapalhe a vida dela, é, joga mais um monte de erva, um monte de coisa lá, e depois, ela ainda sela o negócio, tá certo selar, né, o certo é selar mesmo, selar é trazer é, como objetivo de que está feito o, o feitiço, né, e ao mesmo tempo que nada nem ninguém além de mim pode quebrar este encantamento, mas eu achei que não precisava de tanta vela ali né? você não deu uma vela inteira ali em cima, né. Existem algumas magias em que você vai colocar a vela como uma, uma maneira de fazer com que o feitiço progrida, caminhe, tá? Mas eu acho que não precisava de tanto. Podia ser um pouco menos. Method, you... Uma coisa que eu gostei já aqui é que ela... Pode, ser por, pode ter sido só por uma gracinha, tá? Mas ela purificou o jarro que ela ia utilizar magicamente. Isso é muito legal, tá? Que as pessoas, ela, você vê que naquele feitiço aí, anterior, a moça nem limpou o jarro, mas a gente não viu. Mas purificar os objetos que a gente vai limpar, principalmente quando esses objetos eles são de cristal, vidro, etc. É, é muito bom, é muito importante, porque são, são materiais que captam energia com muita facilidade. Então, pode ter ali energias com intenções que são opostas à sua vontade. E como é um feitiço de amor, amarração, ainda não sei, é, é muito importante que não tenha outras intenções além, além das suas nesse processo. É, outra coisa que, ela, que eu achei legal é que ela colocou aqui as ervas né, que ela está utilizando e o que ela vai utilizar. É uma mini receita ali, tá? É, e, corrigindo, é Heart Opening Spell é um feitiço para abrir o coração, os corações. For its transformation, love, protection and serenity properties. For strength, protection and purification. There are many ways you can do this next. Eu adorei que ela colocou aqui, enquanto ela colocava no feitiço, o que, que ela trouxe? Ela trouxe o significado, o simbolismo mágico de cada uma das ervas. Cara, isso é muito importante. As pessoas ensinam feitiço na internet e elas não explicam o conceito de por que, que tá usando aquilo, entendeu? Ah, bota isso e aquilo acabou, entendeu? É, não é óbvio. Cada feitiço... Cada ritual contém um pensamento daquele que criou aquele feitiço. Que pode ser um pensamento que não tem nada a ver com o seu, que pode estar dentro de um paradigma pessoal que é diferente do teu. Então eu gostei muito dela ter colocado aqui o significado de cada uma das ervas dentro da ideia que ela quer de feitiço. I kind of scared to let people in. I just always assume I truly hope that this helps you as well. And if you have let me know. Thank you so much for muito legal, muito legal, que não é um feitiço pro outro, é um feitiço para ela. Ela quer que, que ela possa se abrir pro mundo, que ela possa sair da zona de conforto. Olha que bonito. A gente não precisa fazer feitiços de amor só pros outros. A gente pode fazer pra gente também, pra gente melhorar. Tem duas coisas aqui que eu queria falar com relação a esse feitiço. A primeira é que ela tá fazendo esse feitiço diretamente pro mar. Então, é, isso, essa, essa ideia né, de você estar em direção ao mar, já traz magicamente a ideia de abrir de expandir, de mandar embora, tá? Isso é muito legal. Outra coisa é a água da chuva. Uh, eu entendo que ela quis usar água para energizar, mas existe alguns conceitos sobre chuva que depende muito da estação do ano. Então, cada chuva de cada de cada época sabática vai ter um poder diferente. Então, por exemplo, as chuvas do período de Soen vão trazer a melancolia, a tristeza, questões voltadas para o fim das coisas, para a morte. As chuvas de de Beltane Vão trazer questões voltadas para explosão energética, amor, força, né? Então eu acho que dentro do meu paradigma, eu só tomaria cuidado com essa questão da chuva. Eu talvez fosse, preferisse ir no mar, pegar um pouco da água que já vai trazer essa ideia de expansão do que necessariamente a chuva. Mas achei interessante, gostei do feitiço, achei ela muito fofa, gostei dela ter explicado tudo é, e o porquê de tudo, gostei muito. Nossa, gostei muito, muito, muito, muito, muito mesmo. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas eu quero convidar você a me seguir lá no Instagram, arroba Cedric No Instagram eu trago conteúdos que são diferentes dos conteúdos que eu trago aqui, mas que complementam ainda mais o seu aprendizado. Por isso, me segue no Instagram, arroba Cedric e me manda uma mensagem por direct pra gente conversar. Coloque sal em uma panela quente, desenhe uma grade e diga a aquele que me machucou, será queimado. Nos próximos dias o inimigo aparecerá te perguntando algo. Tá. <risos> Bota na panela quente, faz um treco lá e fala umas frasinhas bonitas, mas cadê a fundamentação disso? Por que na panela quente? Por que o sal cruzado? Por que aquele jogo da velha... Não, não achei fundamentação nenhuma nisso, tá? É... Eu não faria esse feitiço. Não faria, porque pra mim não faz sentido nenhum a construção dele, tá? Não faria. Pra mim não faz sentido. So, underneath your doormat, you're gonna move it. Mine's a little. as chalk. And you're gonna draw a protection sigil, rune, or symbol. Ai, que dor no meu coração, ela riscando essa selenita, desse jeito, menina, que dó. Primeiro eu vi a selenita, eu pensei que ela ia enfiar a selenita embaixo do tapete. Já doeu meu coração, porque tava úmido, alguém ia pisar, ia virar mil caquinhos. Aí ela começa a riscar o chão com a selenita, Ai. A runa, desenhar uma runa ou, ou desenvolver ali um sigilo, né, que envolva proteção, Seria legal desenhar embaixo do tapete, poderia colar embaixo do tapete, tá? Poderia consagrar o tapete que daria na mesma, consagrar a porta, desenhar escondido na porta, tá? Você podia, por exemplo, pegar leite, misturar o leite com um pouquinho de limão, ele vai talhar. Aí você pega aquele, pouco, aquela, aquele sorinho talhado e faz o símbolo de produção na porta, também traz essa energia de banimento. Fiquei com dó da selenita. A selenita pode ser uma varinha energética, ela serve para direcionar a intenção, seja positiva ou negativa. Algumas pessoas utilizam a selenita para transmutação. É, então, assim, para mim faz sentido até esse feitiço, mas eu não faria para não estragar a selenita. Não assim, eu faria de outro jeito, tá? Mas faz sentido, tá, gente? Faz sentido. Nossa, ai, tá me dando agonia. Meu Deus, isso é praticamente uma dade. Eu, eu, eu acho que aquilo é uma linguiça calabresa, eu espero. Mas eu já vi coisas assim com as partes genitais de, de boi, tá? Mas é é mesma vibe ali do boneco, né? Você vai vincular a energia da pessoa naquilo. E você vai executar o que você deseja naquilo na tentativa de ou causar doença ou brochar, né, diminuir o libido, pesado, achei pesado, mas tem fundamentação, tá? Tem bastante fundamentação. Bom, gente, esse foi o react. É, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma ótica, né, de alguns feitiços que a gente viu, tiver alguma, enfim, é, informação a mais, que vocês queiram compartilhar, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ouvir aí a sua visão desse feitiço. Se você já fez algum feitiço assim, também deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma coisa que você quer que eu reaja, você também pode me enviar lá no Instagram, arroba certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, é um beijo, e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!